Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães. Para quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis. Sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a conseguir realizar os seus sonhos. E o assunto do vídeo de hoje é um assunto que tem acontecido muito e tenho certeza que se você está passando por isso, você precisa entender alguns motivos. Que é ter o seu crédito condicionado. Se você já tentou fazer um financiamento, chegou lá no banco, passou tudo certinho, a documentação, achou que fosse conseguir por causa do teu salário, tá tudo bonito bonitinho e o crédito ia ser aprovado e ele foi condicionado, sabe por que que isso aconteceu? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar alguns motivos e te mostrar como você pode resolver essa situação e tenho certeza que dessa forma você vai conseguir realizar o seu sonho e vai conseguir comprar o seu imóvel. Acabei tendo que subir aqui para o plantão de vendas porque é, apareceu ali, como vocês viram, eu estava gravando perto de um parquinho e surgiram algumas, algumas crianças e não é legal a gente filmar e aparecer as crianças atrás. Então para isso eu vim aqui no plantão, a gente vai estar tá conversando um pouco melhor aqui sobre o sobre por que o seu crédito foi condicionado, tenho certeza que dessa forma, como é que eu já estou chegando aqui, a gente consegue falar melhor né e trocar uma ideia sobre sobre como eu posso te ajudar e por que que essas coisas acontecem eu vou parar minha câmera aqui pra gente poder filmar melhor só um minutinho tô com um brinquedinho novo aqui gente acabei de posicionar a câmera pra falar com vocês e tinha gravado todo o conteúdo e não percebi que não tava gravando então vamos lá falar novamente pra vocês aqui como é que vocês podem resolver a questão e por que que isso acontece quando o seu crédito ele é condicionado bom muitas pessoas têm o crédito condicionado e me fazem a seguinte pergunta aqui no canal Guimarães, meu crédito foi condicionado, será que eu tento novamente para tentar fazer a avaliação e ver se meu crédito vai passar? eu já vou dizer para você que é muito provável o seu crédito vai ser recusado novamente ou vai ser condicionado novamente porque a instituição financeira já fez análise e ela percebeu algumas coisas no seu CPF, ou seja, a sua vida financeira, com seu histórico financeiro e com certeza ela não vai te emprestar todo o dinheiro ou quando o seu crédito é recusado, ele não vai te entregar o crédito justamente por esses motivos. E quais são eles? Bom, o primeiro motivo do seu crédito ser condicionado pode ser que você esteja pedindo uma quantidade de valor de financiamento, né? Vamos falar em números. Você tá financiando imóvel lá de 120 mil e você vai financiar 96 mil reais. A sua, a sua primeira prestação vai dar um número X. Tô chutando aqui, tá gente? Eu não tô fazendo cálculo de cabeça. Vamos supor que tua prestação vai dar lá quinhentos reais só que a tua renda esses quinhentos reais ultrapassa os 30% do tu, da tua renda do comprometimento também de renda que você apresentou para o banco então o crédito vai ser condicionado tá por causa do seu salário bom como é que eu resolvo isso calma que eu já vou dizer no final do vídeo como você vai poder resolver isso muito facilmente mas essa é uma situação que acontece sobre a renda qual que é a outra situação bom outra situação você tem uma boa renda recebe lá 5 mil reais quatro mil 3 mil reais não importa quinhentos reais fica muito abaixo de 30 por cento do comprometimento você tem lá 500 reais vamos pular que é 20% do seu comprometimento por que, que o crédito foi condicionado bom o crédito foi condicionado porque é muito provável você ter um histórico de dívidas e de financiamento que você fez com esse banco e você acabou atrasando e não pagou por isso que eu digo que muitas vezes ter a conta num banco é uma conta naquele banco financiar aquele banco não é uma opção muito inteligente muito boa porque o banco tem todo o teu histórico e é muito melhor às vezes você fazer essa essa análise em um outro banco, porque daí por mais que ele tenha algumas coisas, ele não tem o teu histórico, o gerente não sabe o teu histórico. Realmente o teu histórico pode te desfavorecer e por isso o teu crédito tá vindo condicionado. Um outro motivo, um terceiro motivo, e o é um que mais acontece é o seguinte, sempre quando você vai fazer um financiamento é, você já percebeu que você encontra dificuldades com o nome sujo, dívida que ficou lá para trás, que isso acaba afetando o seu histórico? Bom, o que, que acontece? Você pode ter acabado de limpar o nome, você pode ter acabado de fazer várias consultas no Serasa, no Ceproc, no Boa Vista, não importa, isso fica no teu score, no seu, no seu histórico. E o banco acabou de perceber que você tá com o nome limpo, mas você acabou de limpar e tá pedindo para ele um valor de financiamento que é muito justo com o valor da tua renda. Ou seja, tá ali 29, 28, 30% da tua renda. E você tá utilizando o quê? Os 20% de ato. Não sei se você tá percebendo, você tá no limite. As pessoas quando vão comprar imóveis, elas vão financiar o imóvel de lá 120 mil, elas dão 24 mil contadinho junto com o FGTS e Precisa financiar 94 mil, 96 mil, que seja, e me pede aquele valor e a renda tá apertada. E aí o banco fica com medo e ele não empresta. Isso acontece demais e aí o teu crédito vai vir condicionado o que que você precisa. Bom, quais são as soluções Guimarães então? Eu nunca vou conseguir o crédito no banco? Calma, você consegue sim. Existem dois fatores, duas coisas, duas dicas que eu quero te dar agora para você conseguir resolver a questão do seu crédito. Mas antes disso, se você já gostou do vídeo de hoje, eu quero te pedir para que você possa clicar aqui porque dessa forma O vídeo tendo like O YouTube percebe que o vídeo é bom E ele vai ser indicado Para muitas outras pessoas Que têm essa dificuldade Que procuram no YouTube, tá bom? E para você me ajudar A criar conteúdos assim como esse Ajudar outras pessoas Eu vou pedir para que você clique aqui Em se inscrever no canal E acione o sininho Para que o canal possa crescer E eu possa também ser motivado Ainda mais em gerar conteúdos Que ajudam pessoas a realizar o sonho Então vamos lá para quais são as duas dicas, duas informações que podem te ajudar a melhorar e você conseguir o seu crédito? Bom, a primeira, vamos lá. Se você acabou de limpar o nome, acabou de ter o seu score consultado várias vezes, é bom você esperar um pouco. Isso mesmo, calma. Pode ser que você perca aquela última unidade, mas existem várias oportunidades no mercado. As coisas estão acontecendo, não é aquela, vai ser outra, mas você precisa esperar porque você não vai conseguir comprar. Então, espera um mês dois meses três meses e tenta novamente buscar o crédito em outro banco para que o banco perceba que você poxa tá tentando fazer um financiamento não tá dando tiro para todos os bancos essa é a primeira dica bom qual que é a outra dica guimarães que você precisa bom você precisa ter uma renda melhor ou seja você precisa dar um pouco mais de entrada você precisa ter uma renda elástica ou seja que não fique comprometido apenas 30% mas como isso é possível bom você precisa entender e aprender uma algumas estratégias de ganho rápidos, né? E como é que você faz isso? Conhecendo o que o Rafael ensina no vídeo que eu vou deixar no link aqui na descrição, o primeiro link na descrição desse vídeo, pra você realmente entender como isso acontece, como você vai conseguir ter uma, uma renda melhor, como você vai conseguir ter um pouco mais de dinheiro para que você possa conseguir realizar os seus sonhos. Espero ter te, ajudado, ter te ajudado nesse vídeo, espero que você tenha gostado, eu vou me despedindo por aqui agora vai aparecer dois vídeos aqui para você, um, eu estou te indicando, eu acredito que é importante, assista lá, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, e o outro é o YouTube que percebe as tuas consultas e indica para você, e eu tenho certeza que também vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Márcio Guimarães e vejo você nos próximos vídeos. Tchau, até mais!